Eu queria, antes de começar a nossa roda propriamente dita, anunciar uma programação do CCV, o CCV ao é Centro Cultural Esperança Vermelha. Quem quiser estar aqui às segundas-feiras é bem-vindo, bem-vinda também, ou assistir via internet no www.pagina13campinas.org é, ou via Facebook. É, semana passada, a Soraya fez as vezes de transmitir no Facebook, hoje é a Nayara quem vai fazer a transmissão. É, se você quiser fazer um comentário, deixar uma pergunta, é, quem está aqui é só pedir a palavra, quem está acompanhando pela internet pode deixar um comentário é, na, na, na, na própria transmissão da Nayara, ou então tem uma caixa aí acima do vídeo, para quem está vendo pelo página 13, você pode escrever seu nome, e deixe lá seu comentário, pergunta, crítica, que você quiser, e, e a gente faz a leitura aqui, apesar que o tema de hoje não é um tema é, polêmico, né? é um tema... A gente, na verdade, é, está prestando uma homenagem e, e, e é uma, um tema de luto também, em função do que aconteceu na semana passada com a Marisa Letícia, que sofreu um acidente vascular cerebral, um, um AVC. É, nós temos uma programação aqui no CCV, temos um bazar, é, a Luiz inclusive já acabou de fazer as compras aqui, <risos> eu entrego tudo. Então se você quiser ajudar o CCV a, a manter esse espaço, faça como a Luiz e adquira uma peça de roupa, um item, um disco, um vinil, um, um livro... É, é bom chegar um pouco antes, porque depois, se chegar muito em cima da hora, pode não sobrar nada. E, então, o bazar ajuda a manter esse espaço, aluguel, energia, internet, etc. Né? Então, sua contribuição é sempre bem-vinda. Você pode também doar itens para o CCV, se você tem algo em boas condições de uso, que pode servir para outra pessoa, mas que você não usa, quiser trazer para a gente, é sempre bem-vindo. Bom, vamos então começar a nossa roda aqui, né? primeiramente, fora Temer, e eu gostaria de ler duas notas, é, até como uma introdução a esse assunto. Né? A primeira nota é uma nota que foi assinada pelo presidente do, do Partido dos Trabalhadores, o Rui Falcão. É, acho importante é, colocar aqui o que escreveu é, nosso presidente através de uma nota. Né? Vou fazer uma leitura que é rápido. Tá? É... Para sempre, Marisa Letícia viverá em nossos corações como a primeira estrela do PT. Foi ela quem costurou, com os retalhos que tinha em casa, a nossa primeira bandeira. Foi ela também uma das maiores vítimas dos cruéis ataques da elite brasileira, que não suportou as mudanças que nossa bandeira trouxe ao país, uma verdadeira revolução pela inclusão social. Rasgaram princípios caros ao Estado democrático de direito, como da necessidade de provas em uma acusação. Quebraram sigilos pessoais de sua vida e de sua família sem sequer uma prova. Marisa Letícia manteve a cabeça erguida dos inocentes e dos que não fogem à luta. Foi também quem sempre mais apoiou e esteve ombro a ombro com nosso querido presidente Lula em sua jornada de luta por justiça social. Companheira, seu nome ficará no coração de nossa bandeira. E é sob essa bandeira que continuaremos a lutar pelo projeto de construção de um novo Brasil. Nesse momento de muita dor, transmito em nome dos milhares de militantes e simpatizantes do PT nossos sentimentos de pesar ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sua família e a todos aqueles que conviveram com a nossa querida dona Marisa. Marisa Letícia, presente. Essa nota do Rui Falcão, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Está no site do PT, se alguém quiser procurar para olhar ou compartilhar. Tá? E agora, do site do PT, eu vou para a página 13, não o nosso página 13 de Campinas, mas o página 13 nacional, onde está uma nota da articulação de esquerda, que eu também vou fazer uma leitura aqui. Tá? Então, está aqui no página 13, no nosso site nacional, a nota da articulação de esquerda. Na sexta-feira, 3 de fevereiro de 2017, partiu aos 66 anos de idade a companheira Marisa Letícia. O velório foi realizado na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Em seguida, o corpo foi cremado. Milhões de pessoas acompanharam as notícias sobre sua internação, os procedimentos médicos, a doação de órgãos, as homenagens prestadas pela militância sindical, popular, partidária e de esquerda, no Brasil e no mundo. A militância da tendência petista de articulação de esquerda se soma a estas homenagens e abraça forte cada amigo, cada familiar, cada filho, especialmente Lula, companheiro de Marisa. Há anos, a companheira convivia com um aneurisma cerebral. Mas o acidente vascular cerebral, AVC, não ocorreu neste momento por acaso. As mentiras, as ofensas, os ataques contra ela, seus filhos e seu marido, contribuíram decisivamente para o desfecho fatal. Por isso, não mente quem diz, Dona Marisa morreu de morte matada. Alguns dos cúmplices deste desfecho foram ao hospital onde ela estava internada. Apresentaram este gesto como uma manifestação de solidariedade. Nós estamos entre os que enxergaram hipocrisia, cinismo cretinismo, canalice, politicagem, culpa e, acima de tudo, medo. Eles sabem que são culpados, mas esperam que, apesar de tudo, ofereçamos a outra face, para que assim possam continuar nos pisando. Nós não vamos oferecer a outra face, nem para a direita fascista que baba nas redes tão pouco sociais, nem para a direita que gosta de punhos de renda. Bons modos não vão derrotar o golpismo, a reação, o fascismo. Marisa Letícia, presente. Uma nota que vai ser publicada agora no mês de fevereiro no jornal Página 13 e também no número 6 da Revista Esquerda Petista, é, redigida pela, pela redação do, do Página 13. Tá? Então, com essas duas notas, eu começo aqui um pouco a nossa conversa. É, Impressionado com as reações é, após a, a morte da Dona Marisa e já logo depois que começa a vazar é, informações sobre morte cerebral, né, antes mesmo é, da sexta-feira onde o coração dela parou de bater, é, essas reações já eram, já estavam postas, né? gente que passava em alguns lugares é, buzinando. É, comentários é, bem ofensivos na rede social, né? e do, bem típicos do momento que a gente está vivendo, um momento que não é só um momento de fla-flu da política, mas é um momento onde as pessoas perdem o bom senso mesmo, né? de não respeitar sequer o luto e, e, e a dor é, humana, é, independente de, de, de posicionamento político, são seres humanos, né? tem um pai tem filhos que perderam, uma mãe que perderam uma esposa, né? e, e a dor é uma dor como de qualquer outro pai, ou como de qualquer outro filho, é, independente de qualquer posicionamento político. Né? Mas tudo, nesse momento, é, é tema para esse tipo de manifestação de ódio, até mesmo a perda de, de um ente querido. Né? É, enfim... É, bem assustador. Por outro lado, teve gente também, eu, eu vi reações de pessoas muito interessantes, pessoas que não necessariamente são simpáticas ao PT e que sentiram pela morte da, da Marisa Letícia. né é, Da parte da militância do PT, uma situação de profunda tristeza, principalmente por saber é, que, que é uma morte que não acontece agora é, por acaso. né é, Qualquer pessoa que sofra ataques da natureza, é, como vem sofrendo a família do Lula e, e o PT, de modo geral, em algum momento, essa conta vai chegar para todos nós. Né? Mesmo quem está mais à distância se sente abalado com tudo que aconteceu esse ano e, e, e afetado. Imagina quem está no olho do, do furacão, como a Marisa Letícia esteve e, e suportou durante todos esses anos tantos ataques infundados, né? é, desde de a denúncia do barco, que, quando vazou a foto, caiu no ridículo, né? um barquinho de lata pequeno, depois a denúncia do Triplex, que, na verdade, um, é um apartamento, se, se for para analisar, é um apartamento de tamanho, é, de apartamento popular, né? quando, o nome Triplex gera uma expectativa que não condiz com a realidade, e... E aí, foram procurar eh, lá fora, eh, em algum paraíso fiscal, foram atrás seguir dinheiro ilegal para ver se encontrava o, o triplex e deram de cara essa sim uma mansão da família Marinho, num lugar que tem uma série de irregularidades. Né? E aí abafaram o caso, né? porque da família Marinho não interessava. Né? Eles queriam pegar o Lula. Eh, até agora, a gente sabe que não tem nada de, de concreto, a não ser coisas tapafurdias, né? E como essa ideia de que o filho do Lula é dono da da, da Freeboi, né? Que isso já virou até senso comum. Você conversa, você sai na rua, as pessoas falam disso. E mas se você olhar lá na, na declaração, é, na prestação de contas da, da, da campanha do Aécio, está lá a Friboi como doadora, né? O que é muito interessante. Eu queria entender como é que essas pessoas que espalham esse tipo de, de boato explicam isso, né? A empresa que eles dizem que é do filho do Lula ter doado para a campanha do Aécio. Mas o fato é que, é, recentemente, no, no, um pouco antes da campanha, no ano passado, foi divulgado lá numa nota de, de rodapé, depois de anos batendo na história do Triplex, que foi feito relatório é, em relação ao Triplex e que. Não, não foi indiciado nem o Lula, nem a Marisa Letícia, nem nenhum familiar próximo do Lula. E, na verdade, o Triplex tem uma dona que não tem nenhum grau de parentesco com o Lula. E eu até brinquei no dia, né, que podia ter. A Folha poderia ter feito, a falha de São Paulo poderia ter feito uma manchete assim. É, indiciaram a dona do apartamento que é do Lula, que a gente falou que era do Lula, né? Porque é muito. É, muita cara de pau da parte deles, a, a maneira como passaram tantos anos malhando e, e a vida de pessoas sem nenhuma prova é, que fundamentasse esse tipo de, de ataque, para depois soltar uma notinha de rodapé é, para fazer um meia-culpa muito tímido e dizer olha realmente não foram indiciados. Né? E o fato é que é, esses ataques... É, tiveram um, um preço amargo, né? E é óbvio, é como a história do, do, do avião, né? E a gente, é, a gente acredita no que a gente quer, né? Eu particularmente e acho bem interessante a nota que a E soltou por conta disso. É muito difícil você pensar com uma pessoa que sofreu todos esses tipos de de ataque, como a Marisa Letícia sofreu durante os últimos anos, né? teve casa invadida, você acorda de manhã e está a Polícia Federal na sua porta, o marido levado pela polícia, né, pro... aí levam seus pertences e viram tudo de ponta cabeça, e os filhos sendo indiciados, e você abre o jornal, tá lá o um nome é, diariamente, nome de familiares lá, é impossível. Sua conversa vazada, uma conversa que não tinha nada de. Nada a ver com as investigações. No fim, a chama até a conversa engraçada, mas, na verdade, trata-se de uma coisa muito séria, né? porque na intimidade a gente conversa as coisas que a gente não quer que venha a público. E se vier, isso é, fica inviável a vida. Né? Imagina se todo mundo tiver uma conversa no Jornal Nacional. Né? Todo dia você liga a televisão lá e está lá o William Bonner passando um áudio seu, que não tem nenhum, nenhum... Mesmo que tivesse, o áudio era ilegal, né? para começo de conversa. Mas uma coisa completamente... Um, um mero ataque político que foi promovido contra a é, Marisa Letícia, contra o Lula, contra vários familiares do Lula, é, e que era isso, era partidarização de setores do, do judiciário, e que é o que vem se se confirmando ainda hoje com a nomeação do Alexandre de Moraes, né? mais do mesmo, né? continua é, a, a mesma linha de partidarização do, do de setores ju do judiciário, agora o, nosso, o STF aí sendo, é, sendo alvo do momento, e, e a imprensa, de uma forma muito irresponsável, é, criando factoides e, e tudo para fazer a disputa política que foi feita basicamente, através de, de, de setores do judiciário e dos grandes meios de comunicação de massa nos últimos anos, né? posto que o PSDB tem perdido eleições há mais de 14 anos no, no nosso país, né? para a presidência da República. É... Então, era um pouco isso que, que a gente queria falar, prestar essa homenagem para Marisa Letícia, é uma grande companheira, quanto mais a gente conhece a história dela mas a gente se orgulha é, de toda a história de luta, é, de toda a trajetória dela, e eu acho que o dia de hoje é um dia é, de luto ainda, é, pela tristeza em relação a essa perda, mas, é, acima de tudo, é um dia, um momento para prestar é, a, as nossas homenagens, né? toda a nossa solidariedade aos familiares, ao Lula, aos filhos, e, e a vida segue, e nós temos o dever, a partir de agora, é, de tocar em frente né, e, e segurar e sempre de pé essa bandeira é, que a, a Marisa Letícia costurou né, pelas palavras do, do presidente Rui Falcão.